Companheiros e companheiras, recebendo aqui a nossa secretária de saúde, companheiro Fabrício, a meu lado aqui, a companheira Flávia, que é assessora da Secretaria, e hoje estamos aqui com a notícia boa, nossa secretária está me trazendo, inclusive, um grande projeto, acabamos de discutir aqui, estamos encaminhando para o Conselho Municipal de Saúde a aprovação, onde estaremos implantando em COCAU o primeiro centro de especialidade odontológica. Especialidade é essa que vai explicar aqui a minha companheira Flávia. Esse projeto que a gente está apresentando para o prefeito, que é o Centro de Especialidades Odontológicas, onde aqueles atendimentos que não são resolvidos na atenção básica, eles possam ser encaminhados e direcionados para esse Centro de Especialidades Odontológicas, onde a gente vai ter o cirurgião Bucumaxílico, onde a gente vai ter o dentista com especialidade em endodontia e. Também o dentista com especialidade em periodontia. Né? São especialidades que a gente vai tentar conseguir juntar ao Ministério da Saúde para a gente trazer mais esse acesso, mais benefício à população de Cocal. Ok, companheira secretária, assim, como você se sente, na verdade, como uma gestora, inclusive, da pasta da saúde, dentro de uma gestão que hoje nós temos a felicidade e dizer que temos um hospital funcionando todos os dias com médicos. transporte através das nossas ambulâncias, temos hoje, inclusive, um centro de especialidade médica que funciona onde é a antiga Câmara Municipal, com todas as especialidades, como, por exemplo, a ginecologista, obstetria, a pediatria, a ortopedia, clínico geral, inclusive, que é onde um, né, pneumonologista. E hoje, agora, nós estamos podendo também implementar o primeiro centro de especialidade odontológica. Aqui agradeço imensamente a Deus pela oportunidade de trabalhar em sua gestão. E estamos aqui com mais um projeto, projeto esse que quem ganha a população de Cocal, quem é beneficiado, é projeto esse que enquanto o atendimento odontológico não estiver suprindo a necessidade da população, é algo mais avançado, mais detalhado, que é chamado Cel. Trouxemos para o prefeito, o prefeito aprovando, que ele já aprovou, não é isso? Vamos levar para o nosso Conselho de Saúde Municipal, vamos levar para a CIB, todo o protocolo acompanhando diretamente e com certeza vamos ser aprovados. Vamos inaugurar uma nova base de saúde, que é o do São Francisco, que vai ser reformado e já, já vamos estar com novidade. Essa implantação, com fé em Deus, vai chegar tudo junto em sua gestão para ser inaugurado. Dizer com o Fabrício que esse projeto ele é um projeto que está preparado para seguir o rito, que inclusive é a parte burocrática que precisa ser regulamentado. A outra notícia boa também é que nós vamos estar reformando ainda este ano, se Deus quiser, todas as nossas 14 unidades básicas de saúde, inclusive algumas delas serão ampliadas. Ou seja, nós vamos estar ampliando e reformando todas as nossas unidades básicas. Exemplo daquela do São Francisco, que terá inclusive, além do centro odontológico, que vai ser implantado lá, nós vamos ter auditório, três locais de atendimento médico. E aqui eu quero fazer jus, agradecer a parceria forte que nós temos, com o nosso deputado estadual, o companheiro Rubens, ele que, inclusive, conseguiu recursos através de emendas para colocar em cocal para fazer, inclusive, muito trabalho, principalmente avançando na nossa saúde municipal.